A semelhança do que acontece com os módulos, acontece com os temas, é a seleção. Nós temos na secção do Download e Extend uma área dedicada aos temas e para pesquisa temos mais de mil temas. Isto torna-se complicado quando queremos selecionar o tema que melhor se adequa ao nosso projeto. Um dos aspectos que devemos ter em conta nesta pesquisa imediatamente é o Core Compatibility. Devemos selecionar, e porque estamos a trabalhar com a versão 7, os temas dedicados ou que funcionam uh, exclusivamente com a versão 7. E assim temos um universo mais restrito, embora continuemos com um número elevado. Como é que podemos... Uh, Uh, o que é que nós podemos fazer para nos ajudar a selecionar o tema. A popularidade é, é importante e é este que são os, os mais instalados, uh, mas geralmente estes temas mais instalados até nem são os temas que uh, mais interessam às pessoas no imediato ou quando ainda não têm um conhecimento do funcionamento do Timing Drupal. São temas base, são temas que... Uh, Estão preparados e são concebidos para criar temas custom e, enfim, não, não será, digamos, o primeiro propósito das pessoas quando querem instalar um tema e verificar como é que ele fica, que novo aspecto é que assume. Esta plataforma de pesquisa de temas, a plataforma Drupal.org, é por excelência o local indicado para procurar temas. Temos a garantia de que os 602 temas marcados para a versão 7 estão minimamente controlados em termos de segurança, que nunca vão colocar em perigo uma instalação Drupal e um, cumprem os estándares um, mínimos. Evidentemente que podemos adquirir temas fora deste contexto, é o caso deste site, desta plataforma Drupal Tuyo que na parte do não premium, free, tem estas opções, estas categorias que não são muito interessantes, nem, nem, nem nos levam a grande, a grande listagem de, de temas, temos aqui alguns, Uh, mas aqui na área do Premium já temos uh, categorias uh, que, eventualmente, podem interessar às pessoas no, no, no geral. E temos a indicação da versão com que funcionam esses temas. Isto é sempre muito importante ter uh, em conta. Uh, como são temas Premium? Naturalmente são temas pagos, têm aqui a informação o que é que está incluído, como funciona. Enfim, é um modelo de negócio. Temos ainda empresas que trabalham e que criam uh, temas uh, para Drupal, é o caso do More Than Things, que uh, tem toda uma galeria de temas Drupal, uns free, outros premium, uh, mas todos eles, de uma maneira geral, com características interessantes e pode ser uma boa base de trabalho. As pessoas também podem verificar como é que funciona o tema e, eventualmente, inspirarem-se, porque não, também nestes temas mais profissionais. Uma outra empresa, esta, que não se dedica exclusivamente a temas Drupal, mas a temas para outros CMSs, Uh, na sua área dos Drupal Themes, uh, lista também uma série de categorias de temas, nós podemos clicar aqui um, uma categoria, o um restaurant, por exemplo, café and restaurant, e uh, eventualmente uh, ver os detalhes e o, a demo que uh, disponibilizam. São também temas pagos, são temas que normalmente implicam a instalação de módulos com tribe e nestes pacotes ao instalar o tema, às vezes estas empresas criam um pacote em que o próprio, a própria instalação do vem junto e os temas que necessita com TRIB e enfim, temos aqui o tema a funcionar e podemos pré-visualizar e verificar se uh, é um tema que eventualmente nos interessa. Mas é preciso ter uh, em, em perspectiva sempre a ideia de escolher temas que sejam seguros, temas que sejam compatíveis com a versão core que estivermos a utilizar e temas que estejam uh, minimamente validados pela comunidade. Quando escolhemos temas fora deste circuito, devemos ter sempre o cuidado de nos certificarmos de que são temas que não vão pôr em perigo a nossa instalação nem o nosso website e deitar abaixo todo o projeto. Muito cuidado com os temas porque há muitos problemas relacionados com os temas, é em branco funcionalidades que deixaram de, de funcionar naturalmente e que estavam anteriormente uh, a funcionar. Quando tivermos qualquer desse tipo de problemas, devemos sempre regressar aos temas do core ou temas de default para uh, tirarmos os temas e verificarmos se efetivamente uh, é do tema recém-instalado que vêm esses problemas. Sempre muito cuidado, portanto, na escolha dos temas para a nossa instalação.